Eu estou aqui agora, deixa eu falar um negócio para vocês: é o Hollywood Dreams, bem lá na frente ali. E a gente vai passar lá em frente. Ó. Deixa eu caminhar aqui porque deu muito barulho de carro. Liga aqui ó, nos carros, galera. Liga aqui, ó. E aí. Assim, ó. Eu falei para vocês do Hollywood Dreams: ele fica ali atrás, olha o é ali, ó. Tem um carro tipo sacando, ó. Como tivesse entrado na parede. Mas tem aquele carro sacando fora, vocês estão vendo? E lá tem os carros antigos e tal. E ontem eu vim aqui, ó. Conheci essa. Essa casinha aqui é uma fábrica de chocolate. É... Não parece, né? Uma casa. Mas é uma fábrica de chocolate. E eu entrei ontem aí. Aí eles vendem ovo de chocolate. Olha o tamanho desse ovo. E aí tem mais aqui, ó. Galera, se liga aqui se essas casinhas Não parecem assim, aquelas casinhas de filme americano ó. Bem... Bem... Então, não perde tempo, se inscreve no canal deixa o seu like, isso é muito importante Beleza? E vamos pra frente Vou mostrar pra vocês aqui, ó Beleza? Então Bora pra frente, é isso Tudo junto. Tudo junto Galera, aqui, ó É uma lojinha de artes, onde a gente tá vendo Tá vendo? E aqui, mais a frente na frente, a galera que é, quer tomar um café colonial, um café da manhã, daqueles cafés com a mesa bem recheada, é aqui ó, se liga para você se vestidos. Mas se você quiser também almoçar tem aqui ó galeto mamamia se liga é top né Boazinha aqui descendo você... e olha lá embaixo o precipício como é grande porque é, tem muita coisa lá e esse aqui eu tava mostrando ele eu sei que o um lugar aqui é muito top chegar mais na frente eu gravo mais pra você beleza? Galera é o seguinte eu parei aqui agora pra descansar e eu tô em frente a acho que é tipo um outlet mas olha a estrutura e, ó um jardim visão muito top, muito louco então já é isso. Essa é a entrada e aí para vocês ficarem recebendo o nosso conteúdo, se inscrever no canal, se inscrever e aqui é a outra parte do outlet, ó, se liga, muito top, olha isso, é tudo muito lindo aqui, então que eu tenho um negócio para mostrar para vocês, mais aí na frente, então me segue aí, me acompanha, porque só tá começando o que me deixa mais deste essas paradinhas de ônibus, ó, madeiras, com vidro no teto, tem vidro aqui no teto, ó, e esperar o seu Uber, o seu ônibus, o seu táxi, tranquilo, sentadinho, muito grande também, hein? Tem mais coisa para mostrar Quero ir lá na... Acontece uns eventos aqui em Gramados Que é tipo Oscar, sabe? Eu não sei como é que se diz o nome Vêm muitos famosos e tal E ser premiados por... Ah, tem um, tem um local que eu quero muito mostrar pra vocês Lembra muito é, a Casa Branca. Tá ligado? Já lá no final, ó Não sei se vocês conseguem ver Lá ó, Lá na volta Que parece a Casa Branca E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Na Avenida já caminhei bastante depois daquela hora que vocês me viram e ó e onde eu quero ir é lá naquela igreja por lá ó Não sei se vocês estão vendo mas é lá de trás desse poste tem uma pontazinha da igreja lá de trás tá vendo é lá que eu quero ir gravar para vocês que lá é onde acontece o festival de cinema de gramado lá é top galera é o seguinte o que acontece é o vídeo do palácio de cinema Do palácio que acontece O Festival de Cinema de Gramados Que aconteceu Os vídeos estavam na câmera E aí eu não consegui recuperar os vídeos Porque os vídeos estavam no cartão de memória da câmera E aí o que foi, aconteceu? É. O cartão corrompeu tudo Pois é, eu perdi muito, muito, muito, muito conteúdo Então eu queria pedir desculpa a vocês E agora continua o resto do vídeo, beleza? Cuida! agora, comer alguma coisa, descansar, porque agora à tarde eu quero ir eu quero ir no mini mundo, né? onde, eu, onde eu onde eu comprei o ingresso para mim ir. E a imagem está muito boa. É isso. Que eu vou mostrar mais alguma coisa para vocês aqui. Mas eu vou ver a distância Do hotel onde eu estou Até Até lá o centro da cidade Para mim ver quantos quilômetros dá Ver quantos quilômetros dá Mas eu acredito que É Não Não seja tão Longe assim, eu acredito, né Então é isso, vou por aqui Fiquem aí Que já já a gente volta de novo Vou falar um negócio pra vocês é, Quando eu voltei Eu passei aqui, ó E eu achei que tem uma choperia Porque ó, Esse negócio em é vermelho e tal Eu acho que, Ah não, restaurante ó, restaurante. Eu acho, mascaria, eu acho eu Achei essa imagem Essa vista tá muito bom, tá galera? Tem, a gente tá subindo aqui, ó mas a luz que vem dali, ó. Caraca, que não stop, mano. Mostra bem definida a qualidade da imagem. Então, onde é que tem uma de pedestre pra me passar? Eu não sei o é que tem. Só do outro lado. Ou não tem. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou passar? Eu tenho passado de alguma forma. Mas eu estou encontrando fase de pedestre. E eu vou atravessar gente por aqui tem ficha de pedaço aqui ó lá na frente vamos retornar vamos retornar e tentar passar pro outro lado porque aqui não tá dando certo e se liga nas casinhas lá ó, ó. as casinhas top é Esse aqui. Vou ter que voltar lá de novo, porque a parte de pedestre é lá do outro lado. Então, tem que passar lá. Vai lá, lá do outro lado. Vai é lá na frente lá. E. Aí, gente. Bora.